O programa Viva Maria foi fundamental. Eu conheci o Programa Viva Maria ainda bebê, né? Ou ainda criança, né? porque foi em 1986 e 7, e de lá para cá eu sempre é, tive os microfones do Programa Viva Maria, da nossa querida jornalista Mara Regia, esses microfones sempre estiveram abertos para que eu contasse a minha história, para que eu tentasse alertar outras mulheres é, que vivem soluções, é, vivem relações tóxicas, relações complexas, e também para conversar, dialogar com os homens, com as crianças. E sempre tive os microfones abertos também para nossa grande campanha de prevenção a queimaduras. Dia 6 de junho é o Dia Nacional do Queimado, e a gente sempre faz campanhas nesse mês de junho. Aqui em Goiânia, eu sou autora da Lei Junho Laranja, que trabalha essa temática nas escolas e na cidade como prevenir um acidente, como socorrer um acidente é, de queimaduras, como tratar uma vítima, para onde conduzir. Então, o programa Viva Maria está na minha vida em todos os aspectos e também no aspecto do esporte, da educação física. E para mim é uma satisfação é, poder dizer que eu sou é, uma é, filha de Maria, filha do programa Viva Maria, e que eu tenho total respeito por esse programa que leva informação, tem conteúdo é, que nos faz melhor e nos faz ter conhecimento das coisas. O, o conhecer, é, o entender o, daquele assunto, ele é fundamental para o desenvolvimento humano. E isso é uma missão é, que o programa assumiu e que cumpre de maneira exemplar.